Eis que estou à porta e bato. Título do livro A Seu Comando de Neville Goddard. Quando isso for percebido, cada vontade e desejo que brota dentro de você deve encontrar expressão no seu mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e jantarei com ele, e ele comigo." Apocalipse 3, versículo 20 O eu batendo a porta é o seu desejo, a porta é a sua consciência. Abrir a porta é tornar-se um só com ele que está batendo, sentindo-se ser a coisa desejada. Sentir que o seu desejo é impossível é o mesmo que fechar a porta ou negar esta expressão de sua vontade. Elevar sua consciência para a naturalidade daquilo que você sente, significa abrir completamente a porta e convidar este desejo para a sua expressão, acender até seu Pai. E por isso que tantas as vezes foi registrado que Jesus deixou o mundo da manifestação e ascendeu até o seu Pai. Jesus como você e eu achava que todas as coisas eram impossíveis para Jesus como homem, mas por ele ter descoberto que seu Pai estava no estado de consciência do seu objetivo desejado, ele deixava para trás a consciência de Jesus e ascendia na consciência do estado desejado e permanecia nele até que ele se tornasse um só com ele. Ao conseguir isto, ele transformava o mesmo em expressão. Esta é a mensagem simples de Jesus ao homem. Os homens são apenas vestimentas onde o ser impessoal habita o EU SOU, a presença a qual os homens chamam de DEUS. Cada vestimenta tem certas limitações. Na tentativa de transcender estas limitações e para dar expressão a isto que como homem João da Silva você se acha incapaz de realizar, você pode voltar a sua atenção para longe das suas atuais limitações ou da concepção de ser João da Silva e influenciar-se na sensação de ser o que você deseja, meios que tu não conheces. Saber como este desejo ou esta nova consciência será personificada, nenhum homem sabe, pois eu ou a consciência tem meios que tu não conheces. Meus caminhos só se revelam a quem passar por eles. Não especule a respeito de como essa consciência irá se encarnar, pois nenhum homem é sábio o bastante para saber como. A especulação é prova de que nós não atingimos a naturalidade de ser a coisa desejada e que, então, estamos cheios de dúvidas. Foi dito a você, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a tudo concede liberalmente e com grande alegria. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Tiago 1, versículo 5. Você deve perceber porque esta declaração é feita, pois apenas sobre a rocha da fé é que algo pode ser estabelecido. Se você não tem consciência sobre determinada coisa, você não tem a fundação ou alicerce sobre a qual ela é erguida. Na próxima parte, falaremos da gratidão que é muito importante para nós seres humanos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dar o seu like, compartilhe esse vídeo.